Quando nós iniciamos alguns dos nossos vídeos sobre o caso da Igreja do Serra Verde, aqui em Esmeralda, Igreja de Nossa Senhora Pencida, uma das coisas que nós citamos é que uma história tem várias faces, pelo menos duas. Agora chegou a vez da comunidade falar. E acredite, eles têm muito o que dizer. Dona Estessa, a estava aqui quando começou a obra dessa igreja? Desde o princípio, a primeira obra. Desde, desde o princípio, a estava aqui. Durante esse período inicial, a imobiliária compareceu aqui, questionou o que estava acontecendo? Ela vinha cobrar. que não, isso não Ela veio uma época que já tinha levantado aqui. Aí houve a documentação, houve. É, a gente para, prestou conta que tinha o um documento. E aí ela não se envolveu mais. Aí nós começamos a trabalhar para poder crescer a igreja, para a gente fazer a igreja. Okay. Em cima de festa, em cima de almoço, que a gente fazia muito aqui no sítio, porque doação para poder servir. A igreja foi construída com o trabalho da própria comunidade. A própria comunidade, e muita gente doava um dia de serviço. Vinha... fim de semana E todo mundo trabalhando aqui direto Entendi Ótimo. Agora, foi celebrado aqui muitas mesas E muitos eventos aqui Para poder crescer a igreja Onde depois que a gente cresceu a igreja O Dossafim esteve aqui Para poder conhecer E aí foi onde ele pegou e doou até o, até, o telhado O madeiramento, O terreno aqui na visão de vocês, era de quem, afinal de contas? Porque a imobiliária alega o seguinte, que essa, essa área aqui pertencia a um homem chamado Enéas, e que ela comprou esse terreno do, do senhor Enéas e loteou Serra Verde. Aí depois houve essa controvérsia aí da questão do terreno. De quem era esse terreno aqui que doou para a igreja? Eu vou falar, eu não sei como é que é o nome da pessoa. Só que esse terreno para chegar ao capitão Enéas ele teve um outro dono que era os pais do São Valdomiro. Não. Então, eu acho que na, nesse processo não reza isso: que eram os pais do São Valdomiro e São Valdomiro, como sendo uma pessoa leiga, uma pessoa que não sabia muito o que estava fazendo, entrou Clóvis com o capitão Enéas e. E aí o São Valdomiro disse que só publicou o documento. Mas esse terreno é nada ver com a família do pai do São Valdomiro. Então, isso aqui pertencia à família do Valdomiro. Pai do São Valdomiro. Pai do São Valdomiro. É. Ok. E aí depois esse capitão Elésio estamos sabendo que acho que ele tinha. É, que importância o bairro, né? Aí ele pediu, foi o Clóvis e o São Valdomiro. Agora, eu não sei qual a divisão, onde está o São Valdomiro com o, com o Clóvis. Okay. Okay. Aí, na hora da doação, que foi onde falaram assim que o São Valdomiro doou no lugar errado. Então, ele tem que provar que ele doou no lugar errado. Entendi. É, uma das coisas que a gente viu lá no processo é que... É, é alegado lá pela imobiliária, que esse terreno aqui foi cercado. Só chegou a ver isso, essa cerca feita não, pela imobiliária? Não. não, Esse terreno aqui que foi cercado foi por mim até, foi por mim que eu cerquei toda essa área, porque tinha muito boi aqui e a gente fazia as coisas e o boi entrava aqui dentro, derrubava as paredes, mas não tinha cerca nenhuma. Nunca teve não. cerca aqui? E depois da na limpeza da do terreno é que foi descoberto esse alicerce aqui, que era muito mato, era muito mato forte. Todo mundo ajudava é ali para esse mato. Entendi. Então aí é o seguinte, é, foi doado o terreno, e aí a igreja começou a, a movimentar. É. E aí descobriu um pequeno alicerce aqui. Isso. Descobriu um pequeno alicerce. É, e aí, depois disso, a igreja começou a construir. Nesse período aí que a igreja começou a limpar a área Que descobriu a licença Houve alguma manifestação do imobiliário De outra pessoa sobre posse desse Ele cobrou e disse que ele tinha feito a licença Mas a pessoa porque ele levou Que é, falou que fazia Ter feito a licença, A pessoa entrou em uma tradição lá Porque é, A gente não conhecia o homem E ele levou o moço Para poder confirmar que eles construíram a alicerce. O que a senhora Esther está nos dizendo é grave. Segundo ela, a testemunha apresentada pelo imobiliário como construtora do alicerce existente no local era completamente desconhecida da sociedade. Ora, se nós retomarmos a construção desse alicerce a pelo menos o início de 1990, seria difícil uma pessoa passar despercebido. Uma vez que a região teria bem menos habitantes, bem menos construções, e além disso, carece de recursos. O local é um topo. Lá não teria água para construir, por exemplo. A pessoa, com certeza, seria conhecida ou reconhecida pela comunidade. E ele alegou, para que esse excesso foi feito e abandonado aqui? Não. Não levou, não. Não, não tinha chance. Só que tem um detalhe: isso aí o que, é, é que no meio disso juiz um chama assim, histórico, se muito. Ele levou uma pessoa para falar que construiu o excesso. Chegando lá em juiz, quando, é, quando chegou lá, porque chegou na juiz que era depois lá. Quando chegou lá juíza juiz, o camarada não soube da explicação. Não é isso que aconteceu, é Esther? É? Aqui, ó, a cabeça está falando é comigo. Não. Isso aí é antes de ter igreja, onde o pessoal reuniu. Não chama. E aqui a gente, antes de ter essa, esse corpo aqui, a gente reunia nas casas dos outros. A casa do Antônio, muitas vezes. Uma das coisas que o Socorro falou foi o seguinte, que quando começou a, a construção da igreja, ele notificou a Mitra e a Mitra mandou um engenheiro que avaliar essa questão. Foi. A senhora presenciou essa reunião? Presenciei. E aí, o que a senhora conta para nós os detalhes dessa reunião? A que, a, o questionamento foi que o, o topógrafo mandou né, pra, pra, pra aproveitar a construção do terreno Fez a avaliação da fundura do... O, o topógrafo da igreja? Da, da, da, da, mitra. Da, da, mitra. da mitra Da mitra Ok Fez a avaliação da, da estrutura da, do alicerce e falou que podia erguer em cima do alicerce Não, então esse dinheiro da licença, esse dinheiro que você está falando você, você perguntou para ela, falando que o Clóvis? Prof... É, o Clóvis falou que ele notificou a Mita e a Mita falou assim, Eu vou mandar o um engenheiro lá, isso está no isso, vídeo dele. Isso, E aí, ele, inclusive, ele cita que ele veio aqui. Hum. Aí foi o momento que ele descobriu que a igreja tinha um escritura do lugar. Pois é, só que Eu... esse engenheiro que veio aqui avaliou o Odissés, se poderia ser construído, se o Odissés tinha resistência. Para é Ah, então ele não veio engenheiro. avaliar nada a questão é de, de lote que veio fazer, seria, um gigante, foi toco, toco. seria um engenheiro para fazer o levantamento topográfico Esse engenheiro não veio aqui Não, tá? veio, aqui. não veio aqui Então tá um O não engenheiro vi, que veio assim, aqui, então ele fez a avaliação do alicerce Se ele tinha estrutura suficiente para apresentar a igreja Ah, ok, entendi Aí, baseando <risos> nisso, isso foi que continuou essa é Essa aqui. Esse aí é, é o registro. É o registro. Da doação. A doação que dá, Foi doado pelo Salvador Livro. Né? Aqui está o registro de imóvel. Terreno com 3.536 metros quadrados. Em 4 de agosto de 1994. Está aqui a doação. Então, aí o que acontece? Foi aí que o cachorro começou. A gente tem fotos da época, que até te mostrei hoje agora, o passo a passo da construção, como foi. Eu não participei, vou okay. ser sincero. Eu apenas conduzo com o pessoal até o fim. Mas eu não participei. Tem a escritura também, aqui é a escritura, o primeiro atrasado de o primeiro atrasado foi feito também em 94 e tem o registro. Esse senhor Enéas, então, não tinha posse desse lugar. Ou tinha? O... Alguém conheceu esse Enéas? Só não não. O Só que quando vi um documento que eu li, quando ele chegou a esse uso campeão do Enéas, hum. o Enéas já não morava aqui. O que eles querem dizer que... Para você ter direito no curso campeão, você tem que morar certa quantidade de anos no local. Você tem direito. Né? E aqui, essa área era uma área que não tinha morador nenhum. Do problema. E a minha grande questão é: peraí, como alguém de fora vai entender o que é está que acontecendo lá? Eu não estou falando, dia, eu não, eu não vou dia. falar nem do Serra Verde 2 e nem um. do 1. Eu vou falar do compromisso.